Bom dia Boston, bom dia Massachusetts, bom dia para todo o Brasil, tudo bem com vocês? Aqui no Brasil foi feriado, emendado, então está todo mundo ainda com um ar de segunda-feira. Espero que esteja tudo bem em Boston e em toda Massachusetts. Estamos iniciando mais um programa falando de marketing com o professor Rogério Tobias. Então, fiquem à vontade, vamos conversar bastante, vamos falar hoje sobre um tema fundamental para o sucesso das organizações, que é a questão do marketing de relacionamento, do relacionamento com o cliente, do estudo que nós precisamos fazer com os clientes para termos sucesso, e também como criar uma vantagem competitiva com relação a essa questão do... do do marketing de relacionamento. Eu vou passar para vocês aqui, inicialmente, o, alguns contatos, né? Vocês podem falar comigo pelo 5531-984-717711. Vocês podem falar comigo também pelo WhatsApp ou ligar direto, né? Fica, fica, fiquem à vontade. E podem também é, fazer contato pelo e-mail arroba gmail.com, e no, através de, da, do arroba Rogério Tobias, né, prof. Rogério Tobias, prof., para que a gente possa conversar também aí pela, por esta outra forma. Então, vamos falar hoje, pessoal, sobre um tema que eu considero que é fundamental, que é essa questão do relacionamento. Né? As empresas ainda uh, têm algumas dificuldades com essa questão, por isso eu selecionei esse tema, para a gente poder falar hoje sobre ele, como que a empresa precisa se posicionar no que tange o relacionamento para que ela possa gente efetivamente conseguir esse contato. Rogério, mas o que que é esse relacionamento né Então esse relacionamento não é só o trabalho feito lá na hora das vendas, né? é um conjunto de, de relações é um conjunto de relacionamentos, que são efetuados pela empresa e que devem ter a iniciativa da empresa para que ela possa efetivamente é, trazer o cliente para mais próximo de si, né, para que ele possa ter o cliente ali de maneira mais fidelizada. Ou seja, é, aquele relacionamento que o cliente vendeu, ao ah, vendedor correu, isso não existe mais há muitos anos. Mas hoje é muito mais importante, tem coisas, ações muito mais importantes para a gente fazer do que é, simplesmente vender, ficar feliz com aquela venda feita. Nós temos que atrair o cliente, temos que trazer o cliente para próximo da gente. Deixa eu ligar aqui os nossos comentários e vocês fiquem à vontade aí para fazerem perguntas, para vocês colocarem é, as suas dúvidas, os seus comentários, aí, inclusive as suas, as suas experiências para que nós possamos é, discutir isso aqui, que nós possamos conversar isso aqui, esses temas. E podem fugir também do tema do dia, tá? Normalmente o pessoal acha que no programa a gente escolhe um tema, e, na verdade, esse tema é apenas para a gente ter aí uma pauta do programa. Mas você pode perguntar ou fazer comentário sobre qualquer tema sobre o marketing. Então, isso é, é fundamental que vocês fiquem bem à vontade sobre isso. né? Então, o que eu quero começar a dizer é que é, nós temos aí uma chamada revolução do marketing, né? uma revolução, principalmente, uma revolução dos clientes. Isso tem causado uma necessidade muito grande de mudança de postura nas empresas. Né? As empresas precisam trabalhar, mudar, melhorar aí a sua postura perante os clientes. E Hoje, a gente tem que entender que são os clientes que dão o caminho da empresa. A vida inteira, inclusive, ainda dentro da minha época né, de estudante e quando eu comecei a carreira na área de marketing, as empresas tinham um certo domínio sobre a, a relação, né? a empresa que definia a data de entrega, a empresa que definia a data de devolução, a empresa que definia... Se podia é, voltar ou não, né? se, se pode, poderia devolver o produto, quais eram as condições de, disso aí. E, e outra coisa, ela definia a forma de acesso à empresa. Então, como é que vai acessar a empresa? Ó, nós temos o telefone X, temos o telefone Y, e se quiser é por aí. Então, isso mudou já há alguns anos, mas mais, agora, pessoal, mais do que nunca, a gente tem que estar disponível para o cliente. E nesse mundo digital que nós vivemos agora, e que os clientes, grande parte dos clientes, já vivem também, nós temos que abrir todos os tipos de, todos os tipos de porta. Temos, temos que abrir a porta, temos que abrir a janela, temos que abrir todo tipo de, de entrada da, do, do cliente na nossa empresa. Então, não dá para reclamar mais, a ah, minha empresa é pequena, eu não tenho esses acessos. né Principalmente nos Estados Unidos, esses acessos são extremamente baratos, extremamente fáceis de serem feitos, grande parte deles, inclusive, gratuitos. Então, é, a gente pode pagar para ter alguns acessos a mais, para ter alguma coisa ainda mais sofisticada, mais aprofundada, mas, então, o que, uma coisa que os clientes querem hoje, eu vou falar mais sobre isso, uma coisa que eles querem hoje é... Acesso de todas as formas, eles querem acesso pelo celular, pelo computador, pelas lojas, não é? eles querem acesso por telefone, eles querem receber acesso, eles querem ter acesso, então quer dizer, é um processo em que a comunicação da empresa com os clientes tem que ser assim de portas e janelas abertas, não? o palco tem que estar ali disponível para o cliente. O cliente hoje entra na sua empresa do jeito que ele preferir. E isso nós temos que oferecer. A empresa que não oferece isso, ela já começa a ficar fora do processo da realidade do mercado. Então fica aí já essa dica, vamos abrir, gente, todos os caminhos, todos os meios para que os clientes possam efetivamente acessar a sua empresa. Então, quer dizer, o que está acontecendo? A fidelidade é uma palavra que eu ouço desde menino, né? Que eu ouço desde quando eu comecei a trabalhar com marketing. Ah, a questão da fidelidade, temos que ter fidelidade. Mas as empresas nunca fizeram, nunca cumpriram de maneira assim muito clara e muito trabalhada essa questão da fidelidade. Fidelidade era alguma coisa que os vendedores tinham que fazer, tinham que tratar bem para ver se o cliente ficava fiel. E achava que se, achava-se que era baixar o preço, que era fazer uma condição especial, isso também. Mas acontece que é uma coisa, existem um conjunto de fatores muito mais complexos do que essa, do que isso para a fidelidade. Então a fidelidade hoje depende de vários fatores. Depende, claro, do produto, depende do serviço, depende do atendimento, depende da, da relaciona, do relacionamento no ponto de venda, do relacionamento por telefone. Né? Eu acabei de receber aqui um telefonema, eu já não gosto de receber muitos telefonemas no meu telefone pessoal aqui da casa. Atendi, aí veio uma voz é, de um robô falando e ainda pedindo dados. Quer dizer, as empresas parecem que ainda têm é, alguma necessidade de mudarem de melhorarem a sua capacidade de se comunicarem de se é, é, é, de entrarem em contato com os clientes, né? Você colocar uma voz robótica para poder pegar seus dados pessoais, isso é uma coisa que com certeza vocês não gostam, eu não gosto, nenhum brasileiro gosta, né? Ninguém, nenhum americano, principalmente, gosta. E algumas empresas insistem com esse formato. Né? O robô tem que ser de alguma forma, a voz robótica tem que ser de alguma forma alguma coisa que não sei como ainda, as empresas estão, estão pesquisando, como que isso aí pode passar a ser uma coisa mais segura. Né? Ainda não é, principalmente quando dá um, um telefonema inicial, você vai atender né? e pergunta, você é o Rogério, você é o João, etc. Você fala, sim, vou tentar atender esse robô aqui. E ela ainda pergunta, ela a voz feminina? Né, ou masculina, começa a perguntar seus dados pessoais. Então, isso não funciona, né? as empresas... Funciona para a empresa, porque ela joga milhões de telefonemas desses e acaba captando algumas pessoas. Né? Mas não é um ponto, né? não é um fator de fidelidade. Então, isso é uma questão que não tem chamado atenção, tem deixado o pessoal meio chateado. Então, uma coisa que as empresas têm que começar a fazer e que elas precisam aprender a utilizar, e o Cotter tem falado isso muito, né, o professor, é, o criador do marketing, né, que é o chamado co-marketing, né, é quando você leva os clientes para dentro da sua empresa e pergunta para ele, cliente, o que você acha que deveria mudar no nosso produto? O que você acha que deveria mudar no nosso atendimento? O que você acha que poderia acontecer de melhor na nossa empresa para te atender melhor? Então, esse co-marketing, Algumas indústrias, principalmente as indústrias do mundo digital, têm pegado esses clientes, trazido esses clientes para dentro da empresa, seja de uma forma ou de outra, e têm pedido que eles ajudem a criar o produto, que esses clientes ajudem a criar os serviços. Então, isso é muito importante, isso é muito interessante. Então, fiquem de olho aí no comarketing. marketing Convidem um cliente, alguns clientes, e eles vão sim, viu, gente? Eu já tenho essa experiência. Alguns clientes, os clientes gostam de ser chamados para poderem contribuir com a empresa, para poder contribuírem com aquilo que a empresa oferece. Então, os clientes, é, o com marketing tem até alguns vídeos já mostrando isso. Você assenta com ele na mesa, né, junto à mesa, e pergunta para ele as coisas, mostra para ele, pede para ele utilizar o produto. Isso já, antigamente era um pouco utilizado, mas não chegou a um ponto, depois ele, foi, ele caiu, não chegou a um ponto de utilização bacana, assim, realmente interessante do, do, do, dos produtos. Agora o com marketing é quase que uma obrigação. Eu não consigo mais desenvolver, eu empresa, né? não consigo, qualquer empresa, não consigo mais desenvolver um produto sem que eu tenha a opinião é, local, a opinião direta do, do consumidor. As pesquisas de marketing, eu sou fã das pesquisas de marketing, elas são fundamentais também, mas elas existem para reduzir o grau de incerteza. A melhor forma hoje, é o que a gente tem visto, é o co-marketing, ou seja, vem cá cliente, entra aqui na nossa empresa, toma um cafezinho com a gente e me fala, o que, que você não está gostando? O que, que você acha que deveria ter nesse produto? Esse carro que nós estamos lançando, esse computador, o que, que deveria ter? Esse novo celular. Tá? Essa nossa fábrica aqui de qualquer produto, o que, que ela deveria ter para que a gente possa realmente fazer para que, que te atenda? E aí você é, é, acaba tendo um feedback dos melhores, porque grande parte desses clientes, eles, de uma certa forma, representam todos os outros. Então, a gente chama em marketing, anotem aí, a gente chama de co-marketing, né? Então, os clientes hoje, eu quero dizer o seguinte, tanto o cliente que compra de mim, ou de você, da sua empresa, quanto o cliente que eu busco para me ajudar a tomar uma decisão é, de uma criação de um novo serviço ou de um novo produto. No caso de serviço, é impressionante, como é que você quer que o nosso banco atenda? Quais são as dificuldades que você tem para se relacionar conosco? O que, que você acha que deveria mudar no nosso serviço para que nós possamos é, ter a sua credibilidade total? Oh, aí o cliente vem e fala, oh, eu acho que está faltando isso, faltando aquilo. Você vai pegar um número razoável de clientes, número, não precisa ser um número grande, mas você pode pegar uma, uma, um, alguns exemplos de clientes, a gente chama de... A gente chama de de, de uma espécie de, de treinamento, né, uma espécie de, de alguns clientes, para a gente poder, baseado neles, tirar né, uma amostra de clientes, para a gente possa tirar, baseado na fala deles, aquilo que nos interessa. E isso é fundamental, porque cada vez mais está todo mundo fazendo isso. O dono do, daquele pequeno restaurante, daquela pequena farmácia, ele tem chamado os clientes e perguntado isso para ele. E uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho é a importância de que grandes empresas estão fazendo agora a importância do dono da empresa, a importância do gestor, do CEO da empresa ter pelo menos, escutem isso, pelo menos 50% da, do tempo dele para conversar com clientes, ou para estudar o comportamento e o feedback, a resposta que os clientes dão. Isso é uma questão fundamental. Então, a gente vai falar mais sobre isso. Então, o que, que é a chamada gestão de um relacionamento? Bom, primeiro, nós temos que trabalhar a questão do relacionamento direto com o cliente. Eu não posso mais, já é uma questão básica, as empresas não podem mais ter dificuldades no relacionamento do pessoal de linha de frente. seja, na, no ponto de venda, né, lá na loja, tem que ser um pessoal extremamente preparado, pessoal de vendas, de atendimento, o pessoal da recepção, dependendo do tipo de negócio, pode ser o garçom, esse relacionamento básico, esse relacionamento personalizado, esse relacionamento pessoal, ele precisa ser o melhor possível. Então, o básico que você deve fazer a partir de hoje, já é treinar, capacitar, vai lá e avalia, fica lá no cantinho e avalia para saber como é que está o grau de relacionamento, esse relacionamento direto, frontal, de front, né? esse relacionamento direto, da linha de frente, com os seus clientes. Esse não pode ter falha. Porque se você tem falha num ponto tão fundamental quanto esse, o que eu vou falar daqui para frente, talvez não tenha tanto sucesso. Por mais que o marketing faça, por mais que a diretoria faça, inclusive invista aí um pouco em, em, em, no, na, na digitalização, etc., lá no ponto de venda o cliente não consegue ser feliz lá. O cliente não consegue ter ali a capacidade de, de ser bem atendido. Então, a primeira coisa é essa. Eu preciso trabalhar muito essa questão do cliente. O cliente tem que estar feliz lá com o vendedor, com a recepcionista, com todo mundo que lida direto com o cliente. E as empresas têm que reconhecer que é o cliente que vai fazer a empresa continuar sobrevivendo ou não. Outro aspecto, nós temos que trabalhar, gente, é, fiquem à vontade para fazer comentários aí e perguntas. Outro, outro aspecto fundamental é que nós temos que definir algumas métricas para a gente conhecer os clientes. Né? Nós precisamos, com é, métricas são o quê? Algumas formas de medir, algumas formas de identificarmos as necessidades que os clientes têm, os desejos que eles têm. Então, a primeira coisa, a sua empresa está realmente tendo um trabalho, está desenvolvendo um trabalho, um planejamento para retenção de clientes? O que, que você tem feito na sua empresa, o que, que tem sido feito nas empresas para reter clientes? Gente, um dos aspectos mais importantes que, que, que eu acho, e que todo mundo é, é, precisa trabalhar, é essa questão do seguinte, eu não posso ficar a vida inteira ganhando novos clientes, ganhando novos clientes, forçando o pessoal de vendas, de atendimento telefônico, ou, ou mesmo sistemas digitalizados de compra e venda, eu não posso basear-me só nisso para poder a empresa é, é, ter sucesso. Nós precisamos criar o processo de retenção. Quer dizer, aquele cliente que comprou uma vez, ele precisa comprar duas, três, quatro, ele precisa comprar mais vezes. Eu preciso que, tem, que, eu tenha, que a empresa tenha um, um, um número é, X de clientes que sejam clientes fiéis, que sejam clientes retidos, que sejam clientes que estejam satisfeitos com a empresa e que, ao pensarem no produto, ao pensarem... Na, no serviço. Ao pensar em alguma empresa daquele segmento, ela lembre, ele lembre, esse cliente, lembre da nossa marca, lembre do nosso, uh, da nossa empresa. Isso é uma questão determinante. Então, a retenção de clientes. Vamos fazer o seguinte, como é que está a retenção de clientes? Nós temos condições de medir isso hoje pelos meios digitais. Quantos clientes já compraram duas vezes, Três vezes. Quantos clientes já compraram mais de três vezes nos últimos seis meses? Três meses. Aí cada empresa, dependendo do porte, ela vai analisar né, o que ela considera como retenção. Então ela pode criar uma espécie de mapa ou de gráfico de retenção dos clientes que entram na empresa, quantos clientes compram mais, é, novamente. A gente tem como registrar isso, né? a gente tem o número do cartão, aquela coisa dos dados, né? nós temos todos os dados. Então é importante que a gente trabalhe é, métodos, meios, que são simples, na verdade, é, principalmente nas empresas médias e pequenas, grandes, eu tenho sistemas digitais que fazem isso. É, quanto nós estamos retendo de clientes? Qual o percentual de retenção de clientes nós estamos conseguindo atingir? E isso deve ser uma, uma atividade que o marketing é, precisa ter como uma forma de medição. Retenção de clientes. Essa é uma questão fundamental. Outra coisa. Para eu reter clientes, pessoal, para nossa empresa reter clientes, nós temos que ver o seguinte, se nós estamos retendo muito ou estamos retendo pouco, com certeza há um grau maior ou um grau menor de satisfação do cliente. Então, como é que a gente pode medir a satisfação do cliente? Aí vem as pesquisas, e o mundo hoje digital nos permite fazer pesquisas o tempo todo. É, eu gosto muito da pesquisa feita no ponto de venda. Eu gosto muito da pesquisa feita ali com cliente formal ou informal no ponto de venda. Cada gerente de cada loja, de cada, de cada filial é, de Boston, de outras cidades é, de Massachusetts, vamos supor que a empresa tenha diversas filiais, cada gerente tem que se responsabilizar. Né? Gerente de filial, etc., ou por produtos, cada gerente tem que procurar é, preencher... Né, saber é, utilizar, praticar um sistema de avaliação de satisfação dos clientes que está tendo ali na loja dele, na região dele ou no estado dele. É, vamos supor que a empresa seja de Massachusetts e tenha outra é, lá em Houston, né, tenha outra lá no Texas. Então, quer dizer, eu vou é, é, fazer comparações, eu vou buscar fazer análises e o meio de medir pode ser muito parecido, pode ser basicamente o mesmo. Então, nós temos que reter clientes e avaliar qual o grau de satisfação. É claro que, dependendo do grau de satisfação, eu vou é, avaliar o, se quanto maior o grau de satisfação, maior a retenção. Então, essa lógica eu tenho que buscar, nós temos que buscar na nossa empresa. Então, você que é o dono da empresa, aí, você que é o gestor, que é o um homem de marketing ou mulher de marketing da, da empresa, faz isso, tá? faça isso. Busque avaliar é, qual o grau de satisfação. Você pode colocar pesquisa no próprio local, pesquisa digital. Você pode, dependendo do negócio, você pode pedir a pessoa que preencha ali um formulário rápido. Mas eu acho que hoje está tudo digitalizado. Você pode mandar uma pesquisa para para o celular dele, né? Se ele autorizar que você na hora que você está fechando uma venda você pergunta. E também pode ser feita uma, uma empresa grande, pode ser média também, pode ser feita uma pesquisa. É, através de e-mails enviados, através de, de sistemas enviados para o cliente, para que ele possa é, responder. Até, inclusive, o grau de resposta... Você manda, por exemplo, para mil clientes. Se o percentual de resposta for muito pequeno, pode ser, inclusive, um indício de insatisfação. Normalmente, o cliente satisfeito, ele acaba falando ah, vou fazer, se vou responder, sim, essa empresa é legal. Ou não, ele também pode achar que a empresa não está legal. E aí, ele não faz o preenchimento. Então, até isso, quer dizer... Tudo, todo o esforço que você fizer na sua empresa para buscar a opinião do cliente é fundamental. Inclusive, até se os clientes vão responder ou não, isso também pode ser é, uma, uma, uma percepção né, de que os clientes estão satisfeitos ou não. Então, quer dizer, no marketing, você tem fatores quantitativos e fatores qualitativos. Trabalhe isso também, que é uma questão fundamental. Outra coisa... Eu, tenho, eu estou conseguindo satisfazer os clientes? Bacana. Eu estou conseguindo é, fazer a, a medição da satisfação desses clientes? Agora, tem um outro ponto que é fundamental, gente, que é o seguinte, eu estou conseguindo fazer crescer o meu portfólio de clientes, a minha quantidade de clientes? Então, primeiro eu tenho que reter, primeiro eu tenho que vender. né? Eu vendo, eu retenho, eu vejo o grau de satisfação... E no outro, no outro nível, mais alto, eu quero saber o seguinte, você como gestor aí, o que, que você quer saber? Se efetivamente você é, está aumentando, fazendo aumentar a sua curva de quantidade de clientes. Então você tem clientes A, clientes B e clientes C. O A é aquele cliente de alta receita, aquele cliente que compra muito ou que compra, muitas vezes, valores menores, mas que dá um valor alto. Ou o contrário, cliente que compra poucas vezes, mas que compra valores altos na sua empresa, então a rentabilidade que ele gera é muito grande. Isso é muito interessante. E o contrário também, né clientes... Então a gente tem que avaliar isso tudo, clientes que compram muito pequenos valores. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocando esses clientes, pessoal... Em, em, em, em, em, em grupos, né? grupos de clientes mais rentáveis, menos rentáveis, e isso vai nos permitir fazer um trabalho de comunicação com esses clientes, de aproximação desses clientes, já sabendo o perfil dele. Então nós podemos direcionar e-mails, podemos direcionar é, ofertas no nosso marketplace para os clientes que quando batem lá as primeiras três letras do, do, do, do seu registro, né, como pessoa física, ou jurídica, obviamente, você já tem ali todo, um, todo um, um, um, um percentual, todo um perfil daquele cliente, isso já te manda para uma outra central que vai fazer ofertas diferenciadas. Né? E nós podemos, então, também trabalhar o seguinte, como é que eu posso crescer o número de clientes? Aí já é uma outra estratégia muito importante, né? eu preciso crescer o número de clientes. Então esses clientes que eu tenho hoje estão indicando outros clientes, como é que eu posso fazer? Que tipo de comunicação, ou de atendimento, ou de proposta de negócio, eu, a gente pode fazer na empresa para que a gente atraia mais clientes, para que a gente roube, entre aspas, aí, que a gente roube uh, os clientes da, da, da concorrência. Então, aí vem o negócio, que eu vou falar mais adiante também, mas já falando aqui, que é a chamada vantagem competitiva. Essa palavra é o seguinte, o que, que a sua empresa tem que é melhor, que é diferente, que é atraente para os clientes do que as empresas concorrentes. Aí outro dia alguém me perguntou, oh, Rogério, mas essa coisa de vantagem competitiva com referência aos clientes é complicado, porque você tem que investir, você tem que, quais clientes, em cima de quais concorrentes eu devo, efetivamente, eu devo ser melhor, eu devo ter a vantagem competitiva. Não são todos os clientes, né, gente? São aqueles clientes que estão ali próximos de você e que podem estar tirando clientes de você. Ou que você pode tirar clientes deles. Então, essa é uma questão fundamental. Nós precisamos fazer a, a nossa... Eu chamo de portfólio, né? Que é o conjunto de perfis de clientes. O nosso portfólio de clientes, além de tudo que eu já falei, ele precisa crescer. Nós precisamos que o número de nossos... Que a nossa carteira de clientes seja cada vez maior. Então nós temos que orçar para 2022, por exemplo, um crescimento de x por cento no número individual de clientes. Se quiser, pode ser cliente A que é de alta receita, cliente B de média receita e cliente C de receita mais baixa, que normalmente tem um número maior de clientes. Pode observar que há uma escala, né? Os clientes C são aquele monte de cliente que compra várias vezes mais pequenos valores. Os clientes B são aqueles, aquela quantidade que está bem grande de clientes, mas que compram um valor razoável dentro da, daquilo que a sua empresa definir. E os clientes A, que normalmente é um número menor de clientes, mas que, tem uma, que compram, que investem, que compram da sua empresa, empresa no valor muito alto que você jamais pode perder. E aí vai uma dica. né? A dica é o seguinte, os clientes da classe A, tem que estar na mesa do dono da empresa. Na sua mesa. Na mesa dos gerentes. Por quê? Porque eles vão receber um tratamento quase que diário. Um tratamento diferenciado, um tratamento é, especial por parte da empresa. Essa é uma questão que eu faço questão de comentar com vocês. E outra coisa que tem me preocupado muito nas empresas, nas consultorias, é a Anotem aí, é a deserção de clientes. O que é deserção de clientes? Eu tenho uma, um, uma, um, um portfólio de clientes grande, ou seja, uma carteira de clientes grandes, eu tenho um registro de muitos e muitos clientes, e à medida que eu vou todo mês medindo é, essa quantidade, avaliando essa quantidade, eu vejo que eu estou perdendo clientes. Então, perder clientes... É uma das coisas para o pro profissional de marketing, né? das mais, E de vendas também, o pessoal lá de vendas, uma das coisas mais tristes que pode acontecer. Né? Eu não posso, é, todo mês que eu, que eu sou o dono da empresa, você é o dono da empresa, o CEO da empresa aí, né, ou o pequeno empresário, né? Todo, todo mundo, você vê que os seus clientes que compravam, que você tem um controle agora, né? que compravam já tem dois, três, quatro, cinco, seis meses que eles não compram mais. O que pode estar acontecendo? Vai depender do seu produto, claro, a média de, de, de, de, de tempo que um cliente precisa comprar de um produto entre outros, foi o carro, por exemplo, ele não vai comprar todo mês. Mas, principalmente, as empresas de varejo, elas podem avaliar isso. Né? As empresas de comércio, shoppings, etc. Por que, é que os clientes, tantos por cento dos clientes, tem mais de seis meses que não compra em nossa empresa. Onde está o nosso erro? Essa é a questão. Onde está o nosso erro? Em que, é que nós não estamos satisfazendo a esses clientes? Um caminho que eu já dou de tentar corrigir isso é fazer um contato com esses clientes. É oferecer alguma coisa para esses clientes, fazer um contato, perguntar para eles o né, que, que ele está precisando. E aí você tem, nós temos, divers, o marketing oferece diversas formas de atração, né, de cliente, de reatração, né, vamos chamar assim, de clientes para que eles voltem a comprar com a gente. Uma das coisas mais doloridas em marketing é você perder clientes. À medida que você perde clientes, é, é pior do que você não ter ganhado os clientes, né? Porque o cliente que eu ganhei, ele já ele já me tinha uma, ele já me gerava uma renda, né, um ganho é, bacana de rentabilidade ele sai, ele some, nós estamos cometendo algum erro. Ele saiu por quê? Ele não precisa do nosso produto? Não é, não é comum. Será que ele ficou insatisfeito com o nosso atendimento? Preocupante. Será que ele não ficou satisfeito com os nossos sistemas digitalizados? Será que ele não... Lembra das portas que eu falei? Portas, janelas abertas para o cliente? Será que ele bateu numa porta? Bateu na segunda porta, numa janela nossa, da nossa empresa entrou pelo celular, não conseguiu, entrou pelo computador, não conseguiu, aí ele desistiu e foi procurar uma empresa concorrente. Então, porque talvez ela tenha uma vantagem competitiva em relação a você, que pode ser, por exemplo, facilidade de acesso. Então, nós temos que medir cliente por cliente, pessoal, medir cliente por cliente para saber o que, que efetivamente, é, nós, onde nós estamos errando, e como é que a gente pode fazer, que estratégia de marketing nós podemos fazer para atrair esse cliente para perto da gente. Né? Então, eu insisto com uma coisa. O CEO da empresa, você que é dono da empresa, você que é o gerente da empresa, tem que, cada vez mais, e dentro dessa revolução que está acontecendo no marketing, a revolução digital, a revolução dos clientes, é fundamental que... Eu vou falar uma coisa bem preocupante. Pelo menos 50% do tempo de você que é dono da empresa, de você que é CEO da empresa, precisa estar dedicado ao cliente, para contatos, para estudos, para discussões, para identificação, participar das pesquisas com esses clientes, acompanhar a vida desses clientes dentro da sua empresa. Não dá para a gente ter na nossa empresa... É uma, uma, um relacionamento em que o dono da empresa não sabe o que, que acontece com seus próprios clientes. Então, o grande responsável que, que, que uma empresa é, tem, né, a grande responsabilidade de ter, atrair, manter clientes, crescer clientes e não deixar deserdar, está na mão do dono da empresa. Parece estranho falar isso atualmente, né? mas algumas empresas, a Cisco, a Apple, as grandes empresas, tem feito um trabalho em que os CEOs têm uma responsabilidade, têm que pegar sua maleta sim, pôr seu terno lá, ou sei lá, né, e fazer o contato, ir no cliente, reunir-se com os clientes, dar palestras nas empresas que eles atendem, que, é, que, é uma, que uma empresa grande atende, uma outra, se for B2B, né, empresa para empresa, o contato do dono da empresa é, precisa ser constante. O dono da empresa não pode ser mais aquele cara antigo, que é o dono, ninguém chega. Ele está ali na loja, ele está ali no balcão, ele está visitando os clientes, ele está dando entrevistas, né? ele está fazendo parte cada vez mais, tá, aqui está muito forte isso, com certeza nos Estados Unidos também, né? ele está fazendo parte da própria comunicação, da própria propaganda da empresa. Essa é uma questão fundamental. Né? Então, o papel principal hoje de você que é dono da empresa é exatamente trabalhar essa interação, estudar a interação, ficar por conta não só da parte financeira, não só da parte mais teórica do marketing, não só na parte de recursos humanos, mas principalmente na parte que, que, que liga a empresa a, aos seus clientes, ao seu público-alvo. O que realmente vai dar vida, vai dar você uma vantagem competitiva, é você ter um tratamento melhor do que as, as empresas concorrentes. Um tratamento mais aperfeiçoado, um tratamento maior, melhor do que os seus é, concorrentes. Então, é, é preciso reservar esse tempo, tá? Outra questão que eu quero comentar com vocês é o seguinte, aí vai uma, aqui vai um puxão de orelha, né? Porque... As bonificações, muitas empresas já estão fazendo isso, eu tenho ficado muito satisfeito com isso, muitas empresas têm feito uma medição constante e, é, e direta daquilo que é, os clientes pensam da empresa. Então, todo e qualquer tipo de contato pessoal que a empresa tenha com os clientes, a empresa pede para o cliente medir. Né? Então, os a... nossos funcionários, os nossos gerentes e nós mesmos só vamos ter bonificações, você que é dono da empresa, né? você é, só vai dar bonificações quando o nível de feedback dos clientes, quando o grau de satisfação dos clientes for altíssimo, for dentro de um padrão estabelecido. Então, você vai reunir todo mundo e falar, ah, pessoal, o nosso padrão sei lá, de atendimento aqui, os clientes têm que dar nota 8. Se no final do mês a gente tiver uma média 8 de satisfação dos clientes, nós damos aquela bonificação. Se for 7,9%, não tem bonificação. E também quem tiver o setor, a área, a loja ou a gerência que tiver uma nota muito baixa, nós vamos estar, nós vamos questionar, nós vamos ficar preocupados aí, até se for o caso, fazer adequações. O que, que acontece? As empresas não podem mais se darem ao luxo de terem notas baixas. Né? É igual a Coca-Cola. A Coca-Cola, eu tinha um aluno que era gerente da Coca-Cola, gerente regional aqui de distribuição. Um dia eu vi esse menino preocupado, esse rapaz preocupado, na sala de aula, aquela coisa toda. O que aconteceu? Não, porque já tem dois meses que eu não consigo bater minhas metas, que os clientes não estão satisfeitos. Né, e, e ele, vem, ele distribui para outras empresas, né? O B2B. E tá aí um tempo eu encontrei com ele e falei: Como é que tá a Coca-Cola? Ele falou, Não estou mais lá. Por quê? Porque ele não atingiu o grau mínimo necessário, exigido pela empresa de satisfação dos clientes. Então, quer dizer, é um caso real, né? É triste a gente ter que falar. Né? Eu não citei o nome aqui exatamente porque, né? Mas com certeza já está muito bem hoje, porque você tem que fazer um esforço muito grande e você tem que ter uma equipe, todas as suas equipes de vendas de linha de frente, tem que ser de pessoas preparadas, satisfeitas, alegres, motivadas, conhecedoras dos produtos e serviços, cumpridora das suas metas. Né? Então hoje, o que eu tenho visto? Tenho observado, principalmente nos Estados Unidos, todas as empresas, ao final do atendimento, fazem uma medição, Pedem um feedback, faz uma pesquisa com os clientes para saber. Então o que que acontece? Toda a semana inteira eu vou eu, eu vou, eu vou, a empresa vai utilizar meios que levem essa empresa a uh, avaliar como é que está o seu grau de, de, de trabalho oferecido aos clientes. Quando a nota é baixa, aí realmente tem que ter uma interferência da gestão da empresa para que retome. Por que isso? É maldade? Não, Rogério, não é maldade. Né? Por que, que, por que, que não, não é maldade? Até porque, se não acontecer isso, o seu concorrente vai pegar os seus clientes. Então, não é uma gracinha, não é uma questão de, de, de moda gerencial, nada disso. É uma questão de sobrevivência. Você perguntar ao cliente o que você achou do meu atendimento, o que você achou da, do tempo de entrega do produto que você solicitou, o que você achou da, do, do, do nosso tempo de, de, de atendimento telefônico, de, de tudo. E aí nós temos uma, uma, uma, uma, uma forma de medição tá? para saber o seguinte, como nós estamos, porque você tem condições de saber como é que está o seu concorrente. E aí é que entra, gente, a vantagem competitiva. Aí é que entra a chamada vantagem competitiva, que é aquilo que eu tenho de melhor do que o meu concorrente. Então, eu e meu concorrente, nós, você e seu concorrente, são iguais em tudo. E você precisa, então, tomar uma providência urgente, que é criar um diferencial. A gente chama de diferencial competitivo, que te leva à vantagem competitiva. O problema é que essa vantagem competitiva, ela não é para sempre. Porque o seu consumidor, o seu, o, seu, é, o seu concorrente, melhor dizendo, o seu concorrente, ele percebe que você tem aquela vantagem competitiva e começa a fazer igual a você. Ou começa a fazer melhor do que você. Então, a, essa vantagem competitiva. Né? essa estratégia é, de, de competição, de, de, de vitória nas, nas, nas competições, ela tem que ocorrer sempre. Então, a sua empresa vai ter que estar sempre procurando criar alguma coisa, alguma inovação, em relação à opinião do cliente, alguma coisa que torne o cliente mais satisfeito com a sua empresa, para que ele possa efetivamente... É, é, é, ver a sua empresa de uma maneira diferenciada. Isso é fundamental. Eu preciso que os meus clientes vejam a minha empresa em algum ponto melhor do que a outra. Se for igual, ele pode escolher ou uma ou outra. Se eu tenho pontos positivos, um ou mais pontos positivos, eu tenho o que nós chamamos de vantagem competitiva. E a vantagem competitiva é, é, é atingida através da diferenciação. Então, um atendimento melhor, uh, os, os, os garçons mais, mais adequados, mais é, é, conhecedores dos produtos, tudo isso, é, você que vai criar o diferencial. E você vai perguntar para os clientes, lembra que eu comentei ontem? Cliente, o que, que seria para você um diferencial? Ah, Eu gostaria que a, a, a, os vendedores fossem ainda mais... É, é, prestativos e que orientassem ainda melhor, conhecessem melhor os produtos que vendem, etc. Então, nesse ponto, uh, você vai trabalhar para que você consiga melhorar aquilo ali. Você vai lá no seu concorrente, avalia isso, isso tem um nome, hoje em dia isso não é nenhum crime, não é nada, você vai avaliar o concorrente, falar, ah, esse concorrente tem isso, isso, isso, melhor do que eu. Deixa eu correr lá na minha empresa, fazer melhor ou igual esse, esse meu concorrente, e, de preferência, buscar depois inovações, aspectos que tornem, sob o ponto de vista do cliente, a minha empresa melhor do que a do concorrente. É isso que está fazendo as empresas sobreviverem ou crescerem hoje, que é a chamada vantagem competitiva. Essa é uma questão fundamental. Né? Outra questão é dominar, como é que você pode fazer, então, para você conseguir... Essa é a pergunta que você sempre me faz. Como é que você pode fazer para conseguir é, ter resultado, para você conseguir atrair, manter e aumentar o número de clientes? O primeiro ponto que é fundamental é dominar o básico. Isso que eu falei aqui, atender bem, ter os produtos nas lojas, entregar no dia e horário certo, ter um pessoal extremamente educado... É, Qualquer problema, não deixar o cliente ter uma, um nome feio, para danar, né? é, não deixar o cliente ter chamado dissonância cognitiva. O que, que significa isso em marketing? Que que, vamos traduzir isso para o linguajar das, das, das nossas empresas. Né? O que, que significa isso? Significa que eu não posso deixar o cliente ficar triste após ele ter feito uma compra. Eu não posso deixar o cliente ficar arrependido Dissonância, quer dizer, um desequilíbrio, cognição, cognitiva. O que significa essa cognição, esse sentimento cognitivo? Né? Exatamente, eu já até respondi. É o sentimento negativo. Então, eu vendo um produto, o cliente chega em casa, por algum motivo, e ele tem todo o direito, ele não gostou, não era bem isso, a esposa falou que a calça não está bonita, o marido falou que o vestido não está bonito, aquele celular não é o que ele queria, que o filho queria... Então houve o quê? Houve um arrependimento pós compra. Esse arrependimento pós compra não pode em nenhum momento ser algo que vai prejudicar a imagem da sua empresa perante aquele cliente, perante outro cliente, outro e outro e outro. Então o que, é que nós temos que fazer? Criar um sistema tão óbvio, tão fácil, tão básico de, de, de, de, de, de, de facilitar a vida do cliente, de eliminar, estou fazendo um X aqui, de eliminar essa dissonância cognitiva, é o seguinte, comprou, chegou em casa, não gostou, a empresa, sei lá, manda buscar, a empresa fala, é só vir aqui que eu te entrego o dinheiro de volta, te coloco, te do qualquer, vendo, troco por qualquer outra cor, sabor, aranha, tamanho, etc, etc, etc. O cliente não pode chegar em casa, né, ou, sei lá, após a compra, ainda andando no shopping, ou acabou de comprar aqui, né? Oh, não era bem isso que eu queria, eu vi um outro mais barato. Seja o que for, a empresa não tem que discutir o motivo. Ela precisa deixar o cliente feliz, mesmo depois de um arrependimento pós-compra. E tem empresa que dificulta isso. Tem empresa que o cliente fala, nossa, pelo amor de Deus, eu arrependi e agora vou ter que pelejar, vou ter que sofrer para poder voltar naquela empresa, ou ligar para aquela empresa, ou entrar aqui no site e tentar alguma coisa para conseguir rever esse meu prejuízo emocional ou físico. Então, esse é um caminho que eu tenho recomendado muito. Crie uma situação na sua conta, sua contabilidade, que é prevista para todo tipo de, de devolução, custos né? de devolução, de troca, de cancelamento de nota fiscal, tudo. O que você não pode fazer é deixar o cliente... É é, chateado com você. Você não pode deixar o cliente arrependido de ter ido na sua empresa e comprado aquela porcaria. Olha que coisa triste. Não é? Então, o que nós temos que fazer? Todo cliente é bem-vindo. Tudo que o cliente compra e depois troca, a gente faz com amor, a gente faz com todo carinho. Porque eu quero deixar esse cliente feliz. Para quê? A gente também não faz nada à toa. Né? Eu quero deixar esse cliente feliz para que ele venha daqui a uma semana comprar, que ele diga o nome da nossa empresa, que ele fortaleça o nosso brand equity, ou seja, que ele fortaleça, aumente, ajude a aumentar a força da nossa marca perante o mercado de Boston, de toda Massachusetts, ou nos Estados Unidos, dependendo do tamanho da empresa. Então, essa é uma questão importante. Então, nós precisamos facilitar isso aí. Outra coisa que eu já comentei aqui é né, digitalizar tudo. Tudo que puder você ter digitalizado, você tem maior controle, você tem é, maior rapidez, maior detalhamento. E isso facilita a sua relação com os clientes. Outra coisa importante, né, que é dominar o básico, criar sistemas de autoatendimento. Se o cliente não quer, não quer, conversar com ninguém, se o cliente quer comprar, crie também na sua empresa um formato em que o cliente escolhe, compra e recebe. Isso hoje é muito simples de fazer. Né? Então, e o contrário é verdadeiro. Né? Outro dia eu fui comprar tintas, fui comprar produtos de recuperação da casa aqui, etc. E não sabia nada do que fazer. Então veio o vendedor né? e deu toda a orientação. Então isso é básico. O pessoal de vendas, o pessoal de atendimento, de relacionamento, é, seja pessoal, seja por, por, pela internet, por meios digitais, ele precisa estar muito bem preparado sobre os planos que a empresa oferece, sobre os produtos que a empresa oferece, sobre as possibilidades ou não de descontos, que no Brasil é muito comum, né? depois a gente pode falar sobre isso, porque cada nível dentro da empresa tem um poder de dar descontos, isso aí é uma questão que que a gente é, trabalha lá em definição de preços, né? Esse tipo de coisa é fundamental. Outro ponto, né? É, o, é, é medir, né? O grau de satisfação dos clientes. Isso é fundamental. Todo o tempo nós vamos medir o grau de satisfação. Nós já falamos um pouco sobre isso aqui hoje. Eu acho que facilita. Outro aspecto é focalizar nos relacionamentos. Então, ter domínio dos dados do cliente, ter esse domínio dos dados do cliente, saber quem é aquele cliente, qual o perfil daquele cliente, qual foi a última compra daquele cliente, se houve reclamações por parte daquele cliente. Tudo o que for trabalhado pode ser, é, hoje em dia, é, é, está disponível, hoje em dia, através dos meios de dados. Isso é muito importante. Outra coisa né, é abraçar os clientes. Quando eu falo abraçar os clientes, é em todos os aspectos e por todas as pessoas. Todas as pessoas precisam, da sua empresa, precisam estar voltadas para a satisfação do cliente. Ah, mas eu não sou da área. É sim, toda a empresa, seja da contabilidade, seja da produção, todo mundo tem um relacionamento direto ou indireto com, a, com o cliente, com a satisfação do cliente. Tá? Então é fundamental... E outra coisa importante, gente, é monitorar né, o tempo todo. O, doutor, o gerente da empresa lá, o diretor, né, o, o dono da empresa, hoje em dia está muito fácil, ele com o notebook, com o celular. Eu gosto de um dashboard maior na sala ali da, da, da gestão, na sala de reunião, onde você, onde a direção da empresa é, tem um sistema, isso é muito comum hoje, tá, através do chamado business intelligence ou do marketing intelligence, em que você dono da empresa tem ali a capacidade de buscar informações. Eu quero saber o seguinte, das vendas que aconteceram de 11 horas de Boston até meio-dia, eu quero saber é, essas vendas que aconteceram em Boston e que e aconteceram em outra cidade é, de Massachusetts. Eu quero, quer dizer, então, todo tipo de cruzamento tem que estar disponível para os tomadores de decisão da empresa, para que a gente possa fazer uma avaliação ali na hora, né? Então, eu posso fazer uma avaliação mensal, e reunir toda a diretoria, bacana. Posso fazer uma, uma reunião quinzenal, semanal, e posso, você, você como dono da empresa, você como gestor da empresa, ou como gerente, ter um dashboard com todas as informações, com todos os gráficos, para que você possa avaliar. Eu estou dizendo isso, não é só sobre a questão financeira, a de, de quantidade de funcionários, essa coisa não. Eu Estou dizendo aqui sobre satisfação do cliente. Você, você vai ter lá uma parte lá do, do seu dashboard, né? você vai ter lá um, uma, uma, uma opção, que é tudo sobre a satisfação, a insatisfação do cliente. Tudo sobre as vendas feitas nas lojas, nas filiais, é, no, nos horários, os produtos que mais saem, os serviços que mais são solicitados, onde nós estamos é, deixando de ter de atender as necessidades dos clientes, isso tudo isso tem que estar disponível na hora né, para os gestores da empresa. Essa é uma questão que eu tenho trabalhado muito e tenho pedido ao pessoal para não deixar de trabalhar, não deixar de ter essa atenção. E um pequeno uma pequena aparelho, pode ser até o celular, se o gestor estiver viajando, ele não vai deixar de fazer uma avaliação ali, no avião, na, no, na praia, onde ele estiver, ele tem condições de avaliar. Isso é muito simples hoje. Né? É, aprimorar as experiências dos clientes. Então, não adianta só tentar manter cliente, eu preciso aprimorar as experiências. Então, vamos pesquisar no mercado o que, que eu posso fazer para melhorar, é, para eu aprimorar as experiências que os clientes têm com a minha empresa. Que, que tipo de coisa a sua empresa pode fazer para que os clientes tenham experiências mais positivas e não queiram não queiram sair da sua empresa? Não queiram deixar de comprar? Eles queiram comprar sempre na sua empresa. Essa é uma questão é, determinante. Então nós temos que trabalhar muito isso. E uma outra coisa, agora já é uma visão assim, né, de longo prazo. Eu preciso eu preciso me antecipar às necessidades do cliente. É isso mesmo. Como assim, Rogério, antecipar as necessidades dos clientes? É estudar o comportamento humano. Você tem uma empresa pequena, então você estuda. Você tem uma empresa de porte médio, pega uma, duas, três pessoas e põe essas pessoas para avaliar as tendências do mercado, as tendências de comportamento. Vale a pena investir nisso? E se for uma grande empresa, vale a pena ter um departamento, né? ter um setor disso para avaliar, está né? dentro do marketing lá, claro, você vai avaliar a, as, as expectativas dos clientes para 2025. O que, que os clientes vão comprar em 2023, 2024, 2025? Quais são as expectativas? O que, que eles querem? Né? Se for uma empresa, de uma concessionária, um fabricante de carro, seja o que for, o que, que os clientes querem? E o carro é, com motor digit, é, com motor motor digital ainda não, não tem, né? mas com o, motor, com o motor elétrico e, e as novas tecnologias, quer dizer, os clientes vão querer, quais são as que público que vai ter mais acesso a, a determinado produto? Então, nós temos aí vários estudos que nós podemos fazer para nós nos adiantarmos aos, ao, ao comportamento dos clientes. Quem vai ser cliente em 2025? É o menino que tem 10 anos hoje? então ele vai ser já um, algum, alguém que já tenha um cartão da, para daqui a alguns anos. Então, nós temos que estudar para prepararmos a nossa empresa para essa nova realidade. Então, essa é uma questão fundamental. Tá? Não se esqueçam disso. Antecipar a necessidade é, do cliente. E com isso, o que nós estamos fazendo, pessoal? Nós estamos é, deixando, aquilo que eu falei, os clientes... É, Dominarem a nossa empresa. Quem domina a minha empresa? Quem domina a sua empresa? Quem domina a sua empresa são os seus clientes, com seus desejos, seus anseios, suas necessidades e a, sua, a resposta que você dá a esses clientes. Então, esses clientes são realmente é, os, os donos, né, os, que dir, os que dirigem a sua empresa. Pergunta para um, para um diretor, quem de, de marketing é, ou de produção, quem dirige a sua empresa? São os clientes. É aquilo que os clientes querem que seja feito. Então, essa é uma questão importante. Né? É... E nós devemos oferecer todos os tipos né, de facilidades para que esses clientes se sintam à vontade para procurar a nossa empresa e falar olha, eu tenho uma necessidade. Você fala, ah, aquela, e você já tem a resposta. Eu tenho visto muitas empresas que se assustam quando os clientes buscam em suas lojas ou em seus sites algumas coisas. Ele nem sabe o que é aquilo. Então, quer dizer, com certeza não está havendo uma procura, um detalhamento da necessidade é, dos, futura dos clientes. Então, aquilo que o cliente quer, aquilo que o cliente queria, sempre quis, todo mundo já sabe, inclusive o seu concorrente. Então, cadê a sua vantagem competitiva? Isso que nós estamos falando hoje. Então, nós temos que aprender com as empresas. Né, aprender é, como é que os clientes, a importância dos clientes dominarem as empresas. Né? E sabe o que significa isso? Significa uma, uma metáfora que é muito utilizada pelos é, empresários americanos e aqui também no Brasil, né, que é você trocar o motor do avião com o avião voando. Quer dizer, não dá para falar assim, ah, o dia que o público mudar, eu mudo, o dia que as coisas acontecerem, eu, fa eu, eu, eu, eu mudo a empresa. A empresa tem que estar sempre na frente dos clientes, para poder atendê-los, e quando eles forem nos procurar, forem procurar a empresa, eles já têm ali, por, por mais que eles se assustem positivamente, né? Ah, você já tem isso então? Já. Né? E também superar os concorrentes. Então, atendimento ao cliente, relacionamento perfeito com os clientes pelo menos essa busca constante e vantagem competitiva isso é o que nós precisamos fazer para as nossas empresas a partir agora de 2021 2022 para frente normalmente cinco anos a gente tem que ter isso já tudo nossos próximos cinco anos já devem estar prontos pensados e, sendo claro, alterados à medida que, com o passar dos dias, do tempo, a gente vai fazendo adequações. O que não pode ter é uma empresa parada, esperando as coisas acontecerem. Ok, pessoal? A nossa conversa hoje era sobre isso, nós estamos aqui falando de marketing, e hoje nós falamos sobre essa questão aí da satisfação dos clientes, né da como você ter uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes mais próximos. Lembrando sempre, não é uma vantagem competitiva em relação a todo o mercado de Massachusetts, ou menos ainda, do mercado americano, mas você tem uma vantagem competitiva em relação aos seus principais concorrentes. E deixar os seus clientes felizes, não só hoje, mas hoje e daqui para frente. Ok, pessoal? Então, vocês estiveram com a gente aqui, eu quero agradecer a todos vocês pela atenção, pelo carinho, nós estamos juntos, estaremos de volta na quarta-feira que vem, com novos temas de marketing, estaremos de volta falando de marketing com o professor Rogério Tobias. Deixo um abraço para vocês, hasta la vista, até lá então, pessoal, muito obrigado, tchau, tchau.